Qual é a realidade da Fórmula 1 neste fim de semana do GP da Áustria? Após a Red Bull levar a melhor, dias atrás, foi a vez da Mercedes emplacar uma dobradinha com Lewis Hamilton em primeiro e Valtteri Bottas na segunda colocação nesta sexta-feira, 2 de julho, de treinos livres em Spielberg. É verdade que Max Verstappen foi o mais rápido do primeiro treino livre. Mas os homens de preto da Mercedes deram o troco e terminaram o dia na frente. Apesar disso, Hamilton saiu quase que cabisbaixo. Segundo o Hepta, motivo é simples. Há um modo festa dos energéticos. Eles definitivamente têm algo extra no bolso, já sei disso. Fizemos um pequeno progresso hoje, mas creio que ainda temos dois décimos ou algo assim para tirar. Avançamos, certamente. Mas não é o bastante. Eles vão virar. A Red Bull tem quase um modo de classificação como o que a gente tinha há alguns anos. Não sei de onde isso está saindo. Por outro lado, o Verstappen aproveitou o fato de sair atrás e foi só elogios para a rival. De acordo com o líder do Mundial, não resta dúvida. A atual heptacampeã deu um grande salto adiante. A Mercedes está muito rápida com os pneus macios, do nosso lado as voltas com os macios não foram perfeitas, mas me senti bem com o carro e tudo caminhou nos conformes. A Mercedes ficou muito mais forte. Mas vamos ver na classificação. Após pedido de CPI da Câmara Municipal para investigar os contratos do GP de São Paulo, o Ministério Público do Estado também anunciou que vai analisar o vínculo firmado entre Prefeitura, Fórmula 1 e a MC Brasil Motorsport, nova promotora do evento. O MP questiona a falta de licitação nos acordos, os valores envolvidos e também os benefícios sociais. O órgão questiona ainda a ausência de contrapartida ou benefício social por meio dos acordos. O MP paulista deu 15 dias para que o prefeito Ricardo Nunes, do MDB de São Paulo, apresente informações e contratos sobre os pagamentos efetuados com dispensa de licitação. O mesmo prazo foi dado para a Secretaria de Turismo e representantes legais das empresas MC Brasil Motorsport e Mubadala Consultoria sobre informações dos acordos. E aí, o que dá na Áustria? Responda nos comentários.